Sempre que eu estudei questões sobre sustentabilidade me foi apresentado que é um tripé que fala de economia, meio ambiente e sociedade. Eu entendo que isso tudo pode funcionar em sintonia, mas sempre achei que estava faltando uma questão que é um pano de fundo, um elemento acontinuador, que é a vontade política. Sem vontade política, esse tripé não funciona. Esse, é, e tem um, um outro pano de fundo nessa questão, que é a questão da ética, a questão da solidariedade e a questão do conhecimento, ou seja, as pessoas têm que ter um esclarecimento sobre a como isso tudo funciona. E eu acho que uh, o Ricardo preenche todos esses perfis. É quem cara que entende da ética, que entende das relações sociais, que entende das noções de rede, que entende dessa integração da comunidade empresarial, que entende da questão da economia, que entende da questão do meio ambiente, que dito, seja urbano, seja a natureza. E ah, entende da questão da ética, entende da questão da educação E eu acho que ele é um candidato que tem as condições de gerar essa vontade política Que é o ambiente necessário para que o pé da sustentabilidade se realiza É isso, Ricardo 23.000